3 de fevereiro de 1985 A população de Frutal viveu momentos de autêntica emoção Ao acompanhar o drama vivido por quatro famílias tradicionais da cidade Alexandre Furtado Cardoso Wagner Augusto Jesus de Souza Júnior Vitor Leonardo Santana e irmãos Rodrigo e Romero Junqueira Alves de Souza Desligaram-se da vida física em plena mocidade Cinco jovens que deixaram muitas saudades no coração dos entes queridos. A saudade foi amenizada através da palavra amiga de Chico Xavier. Os primeiros contatos com Chico Xavier trouxeram lágrimas de saudades. Os jovens confirmaram a sobrevivência da alma e envolveram o coração dos pais na capa da esperança. Os encontros com Chico Xavier trouxeram de volta a alegria de viver e a certeza da presença espiritual dos filhos. Os jovens falam com o coração. Mamãe, estamos vivos. Falando a verdade no acidente, não sei se pela emoção ou pelo susto, não sentimos dor alguma. Lembro-me de que saltamos do corpo tal de improviso que a cena me lembrou o amendoim quando salta da casca. O doutor Sandoval é em si um amigo precioso, mas temo quase que diariamente o Frei Gabriel conosco, dialogando com paciência e permitindo-nos formular as perguntas que nos venham à cabeça. Estamos ainda internados em um recanto de refazimento e saúde, aprendendo e também repensando. Nossa vida aqui é uma escola. Ainda não temos espaços para apostas e brincadeiras. Mãezinha Helena, não tenho esquecido da obrigação de rezar e confiar em Deus. Pai, não fique triste com Deus pelo acidente que nos arrancou da vida, que nos arrancou de nossa cidade para cá. Deus, papai, sabe o que faz ignorávamos que a carreta que nos esmagou a forma dos cinco viesse a ser um fator de tantos benefícios. Passamos a visitar lugares de dor e de necessidade, que antes da famosa carreta não nos interessavam tanto. Saímos daquele acidente, os cinco amigos, a maneira de cinco mensagens de esperança, embora sofrêssemos a rigor da separação imprevista. Encontramos em nós mesmos a possibilidade de nos aproximarmos de nossos pais e irmãos queridos com a finalidade de construirmos um grupo social diferente. Conseguimos dividir o nosso pão com os doentes e velhinhos, com as mães aflitas e com as crianças subnutridas que fazem de forma de bênçãos. Estamos felizes pelo ensejo de sermos úteis. Estamos aprendendo a transformar as saudades em aula de solidariedade humana. Parabéns à nossa querida nave, que Jesus nos proteja.